E aí, gente, beleza? Creuza. Sabe o que tá me incomodando ultimamente? Quando as pessoas mascam e falam de boca cheia. Ou de boca aberta. Posso pedir um favor? Tem como você comer de boca fechada? Só? Ah, desculpa. <risos> tipo, tá, de verdade. Como se fizessem de pirraça e, tipo, tudo vira motivo pra me pirraçar, entendeu? Perdão, perdão, eu não vou... Mas, na verdade, às vezes, quando a pessoa tá mascando de boca aberta... Às vezes eu finge que não tô ouvindo. Mas e aí? Quando vocês fecharam a viagem pra vocês fazer mesmo... Tá fingindo que não me ouve? Pois é, cada um tem um jeito, né? Um jeito de comer, um jeito de falar Mas não é por isso também que eu vou sacrificar Pessoa, né gente? Você merece ser sacrificado Oi? Não! Tô lendo aqui hum, Então... Hum, Michael Jackson morreu Nossa, Michael Jackson morreu Isso faz mais de 10 anos, né? É... Ma Michael Jackson morreu 10 anos atrás, né? O que? O que, que você perguntou? Ah, eu falando de boca cheia, falando de boca cheia, falando de boca cheia, mas é sério, é muito ruim quando a pessoa come de boca aberta, tipo, é muito ruim mesmo. Outra coisa ruim que acontece é quando a pessoa fica mexendo no celular enquanto conversa com você Por isso, sempre que você estiver perto de pessoas, não mexa no celular. Socialize com as pessoas da forma que eu socializo. É isso aí, eu queria compartilhar só essa informação com vocês hoje. Ou seja, não comam de boca aberta e nem mexam no celular perto das pessoas.